Estamos de volta com o Trabalho em Revista. O TRT de Mato Grosso completa agora, em dezembro, 25 anos de instalação. Para falar um pouco sobre a data e as mudanças do Judiciário Trabalhista nestas duas décadas e meia, a gente conversa agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Márcio Eurico Vitral Amaro. Ministro, obrigado Sim. pela participação é um do programa. É prazer estar aqui com vocês. O senhor começou a sua carreira como magistrado há 30 anos aqui em Cuiabá, não é isso? Exatamente. 21 de setembro de 1987, tomei posse em Brasília, perante o Tribunal da Décima Região. Logo em seguida, uma semana, dez dias depois, fui mandado vir para Cuiabá substituir na então única junta de conciliação e julgamento que havia na cidade. E... E por aqui fiquei, no primeiro momento, três meses. Depois fui para Rondonópolis, voltei para Cuiabá. Meu período de juiz substituto foi praticamente quase todo aqui no Mato Grosso. E, coincidentemente, minha promoção de juiz substituto para presidente de junta, que é como se denominava na época, foi para a primeira junta de Cuiabá. Já então a cidade tinha duas juntas e eu fui promovido para a primeira junta. E como é que era ser é, juiz do trabalho naquela época, doutora? É, era tudo muito difícil, primeiro que muito longe da sede, a sede do tribunal era em Brasília, né? então as dificuldades de, de acesso até mesmo ao é, material de, de, de consumo da, da, das juntas na época, é, comunicação, não tínhamos computador, não tínhamos, como temos hoje, celular, não tinha nada disso. Então era tudo muito difícil, né? A, a, a estrutura física, muitas vezes o, o cafezinho que tomávamos lá tínhamos que comprar do nosso próprio bolso, né? Porque não tinha material, não tinha nada, era muito difícil. E o senhor comentou também na sua palestra que ministrou aqui no tribunal um pouco até sobre a questão dos problemas de comunicação, né? Não tinha celular então para conseguir é, auxílio no processo. Sim, de... é, é até para esse intercâmbio que é mais fácil hoje através de e-mail, de, de WhatsApp. Nós tínhamos que era telefone fixo e, e para conversar com algum colega, obter alguma troca de, de, de, de fazer alguma troca de ideias, hein? Era muito difícil, era por correspondência, malote, correio e telefone fixo, era muito difícil. E quanta diferença, né, passou desse momento que era, a comunicação era difícil e agora com o PJE, que é tudo mais rápido. Pois é, é essa, essa, outra dificuldade, né, porque para quem atravessou toda essa, essa fase, quer dizer, bem considerado, a Justiça do Trabalho tem 70 anos, quer dizer, quase a metade dela eu passei aqui dentro. E, e vendo toda essa evolução, toda esse, e, e sempre com os desafios novos, como agora o do PJE, né? Nós temos que aprender a trabalhar nesse sistema também, é muito difícil. E o senhor, quanto magistrado, na década de 80, início dos anos 90, como é que era para o cidadão que procurava a justiça? Que tipo de cidadão que era esse? E como é que ele chegava até nós? É, pois é, a, a, nós tínhamos um... Que hoje já, aí embora previsto ainda na lei que não se utiliza muito mais Que é o sistema da reclamação por averbação Na maioria das vezes, posso dizer que mais da metade dos reclamantes Compareciam sozinhos à justiça do trabalho E ali eram termadas suas reclamações Assim como o empregador também vinha sozinho, na grande, sua grande maioria. E, e tínhamos que... Era diferente até do que é hoje, nesse primeiro embate, nessa tentativa de conciliação, porque ali, muitas vezes, tínhamos que, de fato, conversar, mais ouvir do que falar. Muitas vezes vinha o um empregado, vinha o um empregador, queriam ser ouvidos, não é? E nós tínhamos que desempenhar procurar desempenhar esse papel. Tínhamos, é claro, os, os juízes classistas, até então, que também no, auxiliavam bastante nesse, nesse primeiro encontro com as partes. Né? E, mas, muitas vezes, tínhamos que fazer, como eu disse até numa conversa informal, nós éramos, tínhamos que ser mais que juízes, às vezes fazíamos o papel ali do padre, do psicólogo, não é? Porque era isso que sentíamos que as pessoas procuravam, quem as ouvisse quem ouvisse suas queixas, né? e tínhamos que ter consciência de que esse também era o nosso papel. Tá certo. O senhor acredita que foi importante interiorizar a Justiça do Trabalho? Ah, sim, claro. Aqui na... nós tínhamos a única junta de Cuiabá em que vinham partes até de alta floresta, né? trazendo suas testemunhas, que dizia tudo muito caro para as partes, era muito difícil. A interiorização da justiça, isso com a partir da Constituição de 88, que preconizou a existência de um tribunal em cada estado, fez com que é, houvesse de fato essa, essa, essa, esse espraiamento da, da, da, da Justiça do Trabalho, que foi, penso eu, muito bom para o jurisdicionado, inclusive, no que se respeita à duração do processo. Né? Quando saía um recurso daqui para Brasília, para ser julgado lá, eram uns quatro anos que se levava. Né? Sempre priorizavam é, os processos locais, então era muito difícil. E difícil para o advogado, para a própria parte, acompanhar o processo de longe. Né? Então, hoje, isso já não, não, não, não é necessário. Talvez um outro aspecto também da questão de se criar é, vários tribunais no país e interiorizar a justiça seja também a presença do judiciário para inibir o desrespeito às leis, né ministro? Não sei se a presença por si só inibe o desrespeito às leis, mas quando as partes sentem que a jurisdição é mais rápida, que a prestação jurisdicional vem mais rápida, Todos acho que pensam duas vezes. né? De, de fato, pode ser que tenha tipo, esse fator a contribuir também para isso. Se o senhor pudesse elencar, é, já que nós estamos falando de, de, de evolução da Justiça do Trabalho e comemorando os 25 anos do TRT de Mato Grosso, se o senhor pudesse elencar, é, nesse período de quase três décadas, é, fatos importantes que marcaram o Judiciário, que fatos o senhor poderia citar como grandes marcos na nossa história? A, a Justiça do Trabalho, ela sempre procurou, primeiro, se firmar como uma instituição autônoma do Poder Judiciário, e isso foi difícil dela conseguir, não é? Nós tivemos a, ali nos anos, entre virada dos anos 80 para os anos 90, uma, uma dificuldade política, porque ali se pregava a extinção da Justiça do Trabalho. Era claro que era, um, era uma digamos, uma implicância muito localizada, eram políticos que, de fato, não, não por algum motivo falar, começaram a falar nisso. Mas foi isso redundou numa CPI do judiciário, redundou numa, numa dificuldade que a própria instituição teve que se é, desdobrar num determinado momento para se mostrar e mostrar que não, não podia ser assim. Ou, a fragilidade dos sindicatos, tanto de empregados quanto de empregadores, nós mesmos tivemos que, o que não, a meu ver nem seria muito adequado, nós mesmos tivemos que ficar fazendo a nossa defesa pública por aí. Mas outros, a partir daí, é, em compensação, nós tivemos também um avanço, sobretudo a partir da Emenda Constitucional 45, né? que ampliou significativamente a competência da Justiça do Trabalho e valorizou, valorizou, a meu ver, é, esse ramo do judiciário. Nós passamos a ter competência, sobretudo, para questões atinentes a indenizações, decorrentes de acidentes do trabalho, isso deu uma força em termos jurisdicionais para a Justiça do Trabalho. Hoje a gente pode dizer que vivemos um, talvez um novo marco, é, ainda acontecendo, não só com a reforma trabalhista, e também agora talvez por um pouco do, desse discurso antigo que volta à distinção da Justiça do Trabalho, ministro? É, é, é sim, sem dúvida um novo marco, esse talvez bem mais grave até do que aquele primeiro ali, dos anos 90, porque agora, além de, de estarmos numa e é, uma, é uma onda mesmo, e isso acontece de vez em quando, quer dizer, não foi só no, no Brasil. Né? Portugal passou por uma, uma crise econômica e isso sempre implica, de fato, numa é, é, reforma. A Espanha fez uma grande reforma trabalhista. A França agora, um, um, um, o presidente Macron está tentando implantar também uma reforma, quer dizer, uma onda liberalizante que sempre que assume um governo com cunho mais liberal a tendência é, é diminuir um pouco a presença do estado não é? É, isso infelizmente sempre vem em desfavor das classes menos favorecidas é? porque ah, os que pregam o absenteio do estado, que é o estado mínimo que é um discurso mais liberal, é, é só no que diz respeito ao que eles têm que cumprir. Né? Então, mas ninguém abre mão de subsídio, ninguém abre mão de renúncia fiscal, ninguém abre mão de... é, é, é muito difícil. Então agora me parece que a crise é um pouco mais grave, né? porque há uma vontade política muito forte de se diminuir realmente a... a possibilidade de tutela do direito do trabalho, e isso é grave, né? não sou pessimista, acho que vamos sair disso, né, como instituição, mas eu não sei qual o tamanho que teremos depois dessa crise. Ok, tempos é, turbulentos, né, ministro? Sim, tempos turbulentos, que exigem muita, muita serenidade né, de todos e muita reflexão também. Ok. Quero agradecer por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade que me deu. É sempre um prazer voltar a Cuiabá, poder conviver aqui com o Tribunal e sempre à disposição, sempre estarei presente aqui. Ok. E assim terminamos o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na nossa página do TRT no YouTube. O endereço está aqui na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre tudo o que acontece na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até a próxima!